Senhoras e senhores, bom dia! Sejam bem-vindos à cerimônia de inauguração do novo espaço do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília, SEAD. O novo espaço do SEAD representa um marco na história do centro, reforçando a sua identidade e sua trajetória de apoio às ações da Universidade. Esse espaço viabilizará um melhor atendimento da comunidade universitária e a qualificação das atividades realizadas. Estão presentes nessa cerimônia A magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura O decano de ensino de graduação da Universidade de Brasília, professor Diego Madureira de Oliveira A diretora do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília, professora Letícia Lopes Leite O prefeito da Universidade de Brasília, senhor Valdecida Silva Reis Representando os servidores do Centro de Educação à Distância, Sra. Antônia Célia Lins Bonfim. E representando os servidores aposentados do Centro de Educação à Distância, Sra. Vânia Maria Lourenço. Gostaríamos de agradecer a todos os presentes. Estendemos nossos agradecimentos às autoridades e representantes aqui presentes da sociedade civil. Nosso muito obrigada pela sua participação. Gostaríamos também, em tempo, de registrar a presença da Decana de Administração da Universidade de Brasília, professora Rosana Naves. Perdão, professora Rosana Naves. A presença da Decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional da Universidade de Brasília, professora Denise Embróise. A coordenadora adjunta da Universidade Aberta do Brasil, professora Alice Ribeiro. O representante dos professores da Universidade Aberta do Brasil, o professor Marcelo Ferreira. Neste momento, gostaríamos de pedir que todos fiquem de, fé, de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. O que está com o braço forte em teu seio, oh, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, ó oh, Pátria, a paz toda a salve, salve. salve, Brasil, um sonho intenso, um raio bêbado, de, de esperança, terra desce, sem teu formoso. gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve e o teu mundo espere essa grandeza, terra adorada, entre o vidas, do tu que assim, ó pátria amada, teus filhos e é as mães, gentil, pátria amada, Brasil, As no futuro e glória no passado Mas cegues a justiça prova forte Verás que o filho teu não foge a lula Entre ninguém e de agora a própria morte Terra adorada Entre outras vilas do Brasil Uma pátria amada Dos filhos deste sol nas mães Pátria amada, Brasil Para dar as boas-vindas aos presentes, convidamos a representante dos servidores aposentados do Centro de Educação à Distância, senhora Vânia Maria Lourenço. Bom dia a todas e a todos. Foi com muita satisfação que recebi da direção do SEAD o convite para participar dessa cerimônia de inauguração do novo espaço do centro. Esse era um desejo antigo dos servidores e colaboradores do SEAD e que a professora Letícia abraçou com toda a força, com toda a garra e está aí nosso espaço lindo. Parabéns, professora e toda a equipe. Me aposentei em meio à pandemia e não houve tempo, não, não houve como eu expressar os sentimentos que, que eu o que sinto hoje. Eles são de reconhecimento e gratidão. Reconhecimento, antes de mais nada, da administração superior, porque não, nunca abriu mão do compromisso institucional com o ensino, pesquisa e extensão. E mesmo assim, durante esse tempo difícil, por qual passa todo mundo, cuidou dos servidores da saúde mental e física. Eu me senti cuidada o tempo todo. Reconheço também a administração da professora, Leti a gestão da professora Letícia, do professor Marcelo, que de forma futurista trouxe, é, possibilitou juntamente com a equipe que a... desculpa... É, conseguiram fazer com que a comunidade acadêmica tivesse acesso a novos recursos tecnológicos e capacitações, instrumentos essenciais para que a qualidade do processo de ensino-aprendizagem da UNB não perdesse sua excelência. E eu preciso agradecer também a todos os colegas da Faculdade de Educação, onde eu atuei, da SAA e aqui do SEAD, pela paciência, pelo apoio, pelos ensinamentos diários em todos esses anos na UNB. Foi um processo longo para mim, a decisão pela aposentadoria, pois minha trajetória na UNB, ela se confunde com a vida pessoal. Aqui eu estudei, aqui eu morei, aqui eu me casei, aqui eu tive uma filha e depois ainda tive a felicidade de ver meus três filhos se graduando. Então, é, o que me cabe hoje é apenas agradecer, porque eu amo a UNB e cada um de vocês vai estar sempre no meu coração. Obrigada. Com a palavra, a representante dos servidores do Centro de Educação a Distância, Distância, perdão, senhora Antônia Célia Lins Bonfim. Bom dia a todos. É um prazer, é uma honra para mim estar aqui representando meus colegas. Agora é, gostaria de cumprimentar, cumprimentar a professora Márcia, é, que acho que já tem uns, umas duas décadas, né, professora Márcia, que a gente se conhece, é uma honra estar aqui e revê-la aqui nesse momento brilhante, que é a inauguração do novo espaço do SEAD. É, eu acho que a Vânia traduziu muito bem é, a guerreira, né, a, a guerreira Letícia que realmente é, fez com que esse esse sonho se realizasse, né, e todos os servidores é, acompanharam, digamos assim, e contribuíram, colaborar, colaboraram, colaboraram para que isso fosse possível, né, e naturalmente com a, com a generosa, né, e cuidadosa ação da da gestão da Professora Márcia que permitiu que esse sonho se concretizasse. Mas queria dizer que... que... Eu queria agradecer a Letícia também por ter né, me convidado para estar aqui representando meus colegas, e queria dizer que isso não seria possível naturalmente se não houvesse compromisso de todos, né, de todos os servidores públicos, de todas os nossos colegas, de toda a gestão, né, isso é muito importante, e é bom que se diga. E eu gostaria aqui também, eu acho que, que seria importante é assim, de agradecer, né, eu tenho um sentimento de gratidão, sobretudo, né, a Deus, é. né, e gostaria, e, e isso tudo se traduz muito no amor, né, no amor ao próximo, eu acho que isso, é, isso remete realmente a, a, a, a algo muito, muito importante na vida do ser humano, eu acho que... As coisas se concretizam porque seres humanos se mobilizam para que né, realmente as coisas aconteçam. E eu não vejo. É, é, e eu vejo que o amor mobiliza também, né? ele, ele realmente move as pessoas. Então, eu gostaria de, de, de, de colocar aqui os versos, né, de, de trazer aqui a carta de Paulo aos Coríntios, o verso 1 a 5, que eu acho que traduz muito bem eu acredito que traduz muito bem esse momento.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 não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Essa é a minha mensagem e é o que eu sinto sinceramente, né? é, que é amor, tudo isso se traduz em amor e, e naturalmente compromisso de todos aqui presentes, de todos que contribuíram de alguma forma para que esse projeto se realizasse. Muito obrigada. Com a palavra agora, o prefeito da Universidade de Brasília, senhor Valdecida Silva Reis. Bom dia a todos. É, cumprimentar a professora Massa Abraão, magnífica reitora. Em seu nome eu cumprimento todos os presentes. A Prefeitura da Universidade de Brasília, por é, questões regimentais tem como atribuição assegurar a manutenção do, das suas edificações, a parte que diz respeito à infraestrutura. E aqui não foi diferente. É, aqui nós procuramos nos orientar para o que oferecer, para que a gente pudesse fazer o de melhor aqui para o SEAD, é, em busca é, de oferecer aos servidores e a esse centro é, condições é, plenas de trabalho. Gostaria apenas de relacionar alguns serviços que nós fizemos aqui ao longo do período é, não posso deixar também de acolher, de associar a Vânia e a Célia com relação aos adjetivos da para a professora Letícia. Realmente querida, determinada, e sempre mandando mensagem muito cedo para que as coisas não ficassem para o dia seguinte. É isso, né, professora Letícia? É, nós fizemos aqui, professora Márcia, uma série de serviços para que esse prédio pudesse funcionar plenamente tipo instalação de pontos de energia, que foram vários, tivemos que trocar tomadas, é, instalação de, de TVs, instalação de, instalações de ponto de rede, é, de voz e de dados, porque precisava fazer isso aqui. É, a CPJ, ainda que aqui não estivesse incluída no nosso contrato de, de jardinagem, nós fizemos é, a limpeza da cerca viva, fizemos corte de gramas, é, implantamos alguns é, é, serviços de plantas ornamentais, foram vários serviços que a gente vem fazendo e esse e CAD aqui vai estar no próximo contrato para que a gente não tenha dificuldade de atender esse centro aqui. Com relação à DMAP, que foi onde teve a maior parte do serviço, nós fizemos grande serviço de impermeabilização, que tinha muito serviço a ser feito. Fizemos a é, troca do forro, manutenção do forro de gesso, de que são por meio de placas pintura de todo o prédio, nós fizemos a pintura interna e externa, revitalizamos os banheiros com troca de torneiras, de vasos, de descargas, é, trocamos fechaduras, até as fechaduras estavam danificadas, nós fizemos mudança de fechadura, fizemos serviço de vidraçaria, serviço de macenaria, é, por fim, troca de mangueiras de incêndio, que é um serviço que a gente passou a fazer, que a, a universidade deixou de fazer isso por anos e anos e anos, é em 30 anos que eu estou na Universidade, eu nunca vi esse serviço sendo feito e nós estamos concluindo todo o campus. Esses são alguns dos serviços que nós fizemos e queremos aqui, nessa oportunidade, representando a prefeitura, compartilhar que todo esse serviço é feito com a equipe da prefeitura, com muito trabalho, porque as cobranças são inúmeras. É, às vezes a gente tem dificuldade de atender todos ao mesmo tempo, porque a prefeitura tem suas limitações. Mas, nesse momento, eu quero me colocar a continuar à disposição do SEAD, da professora Letícia e de toda a equipe dela. Muito obrigado. Conduziremos a palavra à diretora do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília, professora Letícia Lopes Leite. Bom dia a todos e a todas, em especial meu bom dia professora Márcia, que nos dá honra dessa presença. Sei que é uma agenda mega atribulada, mas para nós é muito importante a presença de cada um de vocês aqui. Bom, como eu não podia deixar de ser, estou muito feliz em poder comemorar com todos os colegas aqui presentes a inauguração do novo espaço do Centro de Educação a Distância da UNB. A história do centro inicia em 1979 com a criação da Coordenadoria de Educação a Distância vinculada à Reitoria, período em que o acesso às tecnologias digitais era precário e a UNB já vislumbrava o futuro. Dez anos depois dessa Coordenadoria, em 1989, através de um ato da Reitoria, é criado o Centro de Educação Aberta e Continuada à Distância da UNB. Agora as tecnologias já estavam um pouco mais disseminadas e, nesta época, os computadores pessoais já começavam a estar presentes nas casas. Ainda assim, eles eram muito caros e uh, de posse de pouquíssimas pessoas. Muito distantes da tecnologia que os computadores têm hoje e, um e para um restrito uh, número de pessoas. Nos perguntamos então como a EAD acontecia naquela época, por cartas, rádio, TV. E algumas de dessas tecnologias ainda são, em alguns lugares, em lugares os únicos meios da EAD ser realizada. Podem acreditar nisso. Desde 2007, ofertamos cursos pelo Programa Universidade Aberta do Brasil, oportunizando a formação de profissionais, principalmente destinados à educação à distância. Aliás, a área de educação, desculpa. E desde 2017, o Programa UAB também está sob a responsabilidade do SEAD, e é uma grande responsabilidade. Já foram mais de 10 mil vagas oferecidas em cursos de graduação e pós-graduação. Junto com a OAB, ofertamos cursos de formação para a nossa comunidade, desenvolvemos materiais, fazemos a gestão de ambientes virtuais, dentre outras atividades. Em sua história de mais de 30 anos, o CEAD ofertou dezenas de cursos, apoiou a formação de milhares de estudantes, permitiu, possibilitou a formação de profissionais e contribuiu para a mudança na vida dessas pessoas, oportunidades que muitas não teriam se não fosse desta forma. Não são poucos os relatos de ex-alunos que demonstram sua felicidade em serem egressos da UNB, mesmo sem nunca terem estado presencialmente em nosso campus. Nos dois últimos anos, convivemos com a pandemia e tivemos que aprender a trabalhar, estudar e realizar tantas outras atividades de forma remota. Neste cenário de grandes dificuldades, a equipe do SEAD se mobilizou e pôde contribuir de forma muito importante com a nossa universidade. Embora tenha sido um período de muita tristeza, conseguimos dar as mãos e apoiar a oferta do ensino remoto na Universidade de Brasília. Foram mais de 6 mil vagas ofertadas em nossos cursos, mais de 60 mil usuários cadastrados em nossos ambientes virtuais e aproximadamente 6 mil salas virtuais criadas a cada semestre. Foi um período intenso, mas que o SEAD conseguiu estar presente e mostrar que é importante para a nossa universidade, que é parte importante da nossa universidade. Para que tudo isso fosse possível, sempre tivemos a colaboração, a dedicação e a qualidade como nossos orientadores. Trabalhamos a muitas mãos, buscando concretizar o sonho de Darcy Ribeiro. Estamos em um momento de muita alegria, sobretudo nós que trabalhamos no SEAD. Termos este espaço de trabalho privilegiado dentro do nosso campus é motivo de orgulho para a nossa equipe. E em nome dessa equipe, eu gostaria de agradecer a nossa reitora, professora Márcia Abraão, ao nosso vice-reitor, professor Henrique Uelva, que não pouparam esforços para viabilizar um SEAD no, ao SEAD um novo espaço físico. Não posso deixar de agradecer ao Decanato de Administração, ao Declan, Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional, que atenderam os nossos diversos pedidos, e não foram poucos. Então, eu não incomodei só o Valdeci, incomodava todo mundo, tá, Valdeci? Agradeço à Prefeitura, em especial ao Valdeci, a Humberto e ao Tiago, que aguentaram meus inúmeros e-mails, cipaques, ligações e pedidos desesperados de instalação, limpeza, corte de grama, cancelamento da poda de árvore ontem. <risos> Enfim, agradeço a equipe que trabalhou comigo para atormentar todo mundo da, da prefeitura, principalmente a Maria Helena, o Alex, Luiz, Daisy, Breno, Célia e Henrique, que estiveram comigo nessa luta diária, as, das sete da manhã às vezes até às 11 da noite, tentando uh, mostrar ou trazer para o UNB esse espaço, que é um espaço que o SEAD realmente merece. Agradeço aos nossos vizinhos do SEBRASP, que nos receberam com muito carinho e sempre atender, atendem, nos atendem com a máxima gentileza e agilidade. Agradeço a todos os meus colegas da, do SEAD, que desde 2018 tiveram paciência em me ensinar em atender meus diversos pedidos urgentes e deram as mãos para caminharmos juntos durante essa trajetória. Obrigado mesmo. Não posso deixar de agradecer meu colega, querido professor Diego, que é nosso parceiro, decanato de ensino de graduação, é nosso grande parceiro em cursos, em inúmeros documentos e está sempre conosco. A gente é, nós, nós nos encontramos agora há pouco. Eu disse, parece que a gente se vê todos os dias, né? a gente se reúne muito. Professor Diego, agradeço demais a sua parceria e sua confiança. Neste momento, passamos a palavra ao decano de ensino de graduação da Universidade de Brasília, professor Diego Madureira de Oliveira. Muito bom dia a todas e a todos os presentes. Bom dia, professora Márcia, professora Letícia, quem dou bom dia também a todos os demais. É, falarei muito brevemente só para dizer que é, é muito boa a sensação de mudar para casa nova, né? e eu compartilho dessa sensação, dada o, o dado o estreitamento de laços que aconteceu nos últimos tempos, né, professora Letícia, entre o DEG e o, e o SEAD. É, uma parceria que é longa, né? não é de agora, afinal de contas, como bem colocou a professora Letícia, Uh, o SEAD ele abriga a parte da, da gestão de cursos de graduação da Universidade de Brasília, que são aqueles no âmbito do, da Universidade Aberta do Brasil. É, também abriga toda a gestão da, do nosso, dos nossos ambientes virtuais, da nossa plataforma Aprender, né? Mudo, para quem conhece dessa forma, nós temos uma marca própria. É, então, a, a parceria não é de hoje, né? mas ela ficou muito mais forte por conta das circunstâncias então, de fato, sem o trabalho do SEAD, nós não teríamos condição de ofertar todas as atividades acadêmicas que temos ofertado. Nesse momento tão desafiador, né, que a pandemia impôs para a universidade, para toda a sociedade. É, mas mais do que isso, né, por toda a perspectiva do que vem pela frente, por todos os projetos que estão sendo gestados em parceria do decanato com, as, com o SEAD, para que a gente enfrente os novos desafios. Eles não vão parar com a pandemia. Na verdade, para além de muita coisa que a pandemia trouxe, ela também acelerou uma discussão sobre o uso de tecnologias no, no processo de ensino-aprendizagem, que precisa ser conduzido com firmeza e delicadeza, para que a gente tenha a, a, para que toda a nossa comunidade de docentes, discentes, de técnicos tenham a, a clareza do que é a forma adequada de implementar essas tecnologias no ensino de graduação do que precisa ser observado para que o passar para o novo século não deixe para trás a qualidade que é marca registrada da universidade. E para que a gente entenda de fato o que é o ensino à distância e todo o conhecimento acumulado em décadas de estudo nessa área e que estão à nossa disposição para aumentarmos a qualidade dos nossos cursos, democratizarmos o acesso ao ensino superior e tantas outras benesses que trazem o ensino à distância. Então, é um desafio imenso, né? nós todos sabemos disso. E é por isso, professora Letícia, que é, muito sinceramente, eu desejo que vocês tenham aqui na SEAD dias muito felizes na nova casa e muito sucesso é, em todas as empreitadas que venhamos a nos meter. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse momento. Conduziremos a palavra agora à magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura. Aqui está mais fresquinho, viu? Mas não vou ficar demais aqui não, porque eu sei que vocês estão no calor, né? Bom, é, bom dia, é um enorme prazer estar aqui, cumprimento, fico feliz de ver os decanos aqui, Professor Diego, professora Denise, professora Rosana, o prefeito, Valdeci, está ficando experte em discurso, hein, Valdeci? Candidato. É, o cumprimento especial à, à querida professora Letícia e, na pessoa dela, eu cumprimento toda a equipe do SEAD e também os parceiros do SEAD, porque são inúmeros parceiros também. E fico feliz, querida professora Letícia, da gente, deste momento. Né? É, parabéns mesmo por essa conquista, a gente sabe como é que são as coisas na universidade. Para a gente chegar aqui, né? quantos telefonemas teve que dar, quase que implorar é, para que os serviços são, sejam feitos no tempo, na hora. Né? É assim, infelizmente, que funciona. Agradeço também, não está aqui, mas o professor Bordin, né, a STI, com todo o trabalho que fez, a Infra, é, pelo trabalho também inicial. E agradeço também, hoje conversei com ela, a professora a Adriana Vesca, nossa vizinha aqui, e que acolheu muito bem o nosso SEAD. É, à medida que a gente foi falando, a Célia foi é, falando, né, eu, eu me lembrei, quando eu era decana de ensino de graduação, e eu, eu e a professora Denise estávamos no DEG, a professora Denise era diretora técnica, e a UAB ficava lá numa salinha que a gente arrumou, lá, assim que eu assumi. A Wilson, que era na época a coordenadora da UAB, chegou para mim que queria, porque queria conversar comigo. Eu o que é, professora Wilson? Eu quero saber o que vai acontecer com a gente. A gente, praticamente, era ela e, o, e mais uma pessoa, e aí gente, depois eu consegui trazer a Célia e a equipe foi se formando. E o SEAD não ficava no campus, o SEAD ficava fora do campus. Então, a primeira demanda deles era trazer o SEAD para dentro do campus, e aí que a gente conseguiu aquele espaço ali no... é no multi -meios, é multimeios, né? e que ficou esse tempo todo. Mas, obviamente, a gente sempre soube que ali não era o espaço para um centro é, da, da importância do SEAD. Né? E, felizmente, a gente chegou aqui é, depois há dois anos, né? já tem dois anos antes da pandemia, quando a, o SEBRASP devolveu esse prédio. Nós visitamos aqui eu, a professora Denise e professora Lucília, pensando o que, que nós faríamos daqui e a professora Denise falou, olha, tem tanto, tem tanto é, órgão precisando de espaço, vamos aproveitar esses espaços, né? porque sempre tem a demanda de construir. Né? E aí a professora Denise deu a ideia da gente trazer o SEAD para cá. Eu falei, é mesmo, não tinha pensado. E aí só depois eu convidei a professora Letícia, eu falei, olha, eu acho que eu tenho um espaço bom para vocês. E aí que ela veio aqui e gostou do espaço. Porque primeiro a gente... Pensou, porque se trouxesse logo... De... E aí tinha, tinha outras propostas, né? tinha a editora, que acabou não querendo ficar, porque também o SEAD precisava de um espaço grande. E aí começou todo esse processo. Eu gosto sempre de voltar na história para a gente ver a dificuldade né? até a gente chegar nesse ponto. E, e a gente, lá na primeira gestão, a gente conseguiu arrumar o espaço do prédio da reitoria, algumas áreas administrativas, né? decanatos, que ficavam tudo grudados, né? Agora estão distribuídos aqui pelo campus e, e agora, obviamente, chega a hora da gente arrumar os demais as demais áreas administrativas. Então, a gente trazer o SEAD para cá é, não é só um espaço que está sendo é, entregue, é a valorização do ensino a distância na Universidade de Brasília. É, como o professor Diego falou, a gente tem que estar preparado para os novos tempos. A educação à distância, né, na pandemia, a gente fica essa discussão, ah, não é educação à distância, não é, né? Não é o que se define como educação à distância. Mas a gente a vida inteira falava que ia ter a convergência entre o ensino presencial e o ensino à distância, a vida inteira. E a pandemia acabou nos forçando a acelerar esse processo. E também acelerar o processo de integração do SEAD com os decanatos acadêmicos. Porque é lá que a gente faz as políticas de graduação, de pós-graduação e de extensão. Então, é assim que a gente tem que caminhar. E a professora Letícia, desde que chegou no SEAD, ela tem, pela própria experiência dela externa, né, fora da universidade, lá no, no Rio Grande do Sul, ela sabe exatamente para onde tem que caminhar a educação à distância, a educação mediada por tecnologias, né, qual é o objetivo. E é que nós precisamos fortalecer a graduação, a pós-graduação e a extensão. Então, é... então, professora Letícia, quando a gente vem aqui com esse espaço, com essa qualidade que agora vocês vão ter, é óbvio que a gente ainda tem muito a avançar, né? vocês ainda tem muitas demandas, muitas necessidades, muito mais do que demandas, a gente está olhando para o futuro, né? o futuro da graduação, da pós-graduação e da extensão. E eu tenho certeza que é, esse futuro, já, a gente já, já, já se aproximou muito dele, porque a gente não pode ter um futuro inalcançável. Né? A gente já se aproximou muito desde o ano passado e desde, e, e, e desde que a sua equipe assumiu o SEAD. Logo, é, obviamente, isso vem de uma história com todos aqueles que, que, que estiveram aqui durante décadas, mas que a gente sabe que a gente ainda tem muito a avançar. Mas nós estamos preparados para esses desafios aqui, é, bem mencionados pelo professor Diego. E eu tenho certeza que a equipe do SEAD, sob a sua gestão, está muito bem preparada para esses desafios que virão. Então, eu só tenho a, a agradecer, desejar muito sucesso, muitas felicidades e que a Universidade de Brasília seja cada vez mais exemplo de um ensino é, de qualidade com todas as possibilidades de ensino-aprendizagem entre elas, o ensino à distância. Então, muito obrigada, parabéns, e, que, e vamos conhecer agora o espaço, não é isso, professora Letícia? Obrigada. Informamos que após o encerramento, haverá uma visita guiada pelo novo Centro de Educação à Distância. Novo espaço do Centro de Educação à Distância. Neste momento, convidamos a magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão, e a diretora do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília, professora Letícia Lopes Leite, para realizarem o corte da fita. Música